Beleza, hoje nós vamos liberar esse mano aqui, ó, o Ash. E vamos fazer tudo ao vivaço na Twitch. Mas vocês estão vendo aqui em vídeo também, porque tá muito top. Então se liga só aqui no canal Bruno Clash. Ok. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, vamos liberar esse mano aqui, ó. Famoso Ash, peso pesado, cromático. Não tá liberado, mas a gente vai liberar na marra, né rapaziada Então a primeira coisa que a gente faz É vir aqui na loja e gastar gemas que o Rebola me deu de presente Mil gemas ali, ó Mas tem... é isso aí, né Rebola? Ah, mas, <risos> Bom, meu parceiro tem Que, gravar que vida, beleza né? é isso. Que, que beleza A gente vai apoiar aqui o criador Bota aqui Bruno Clash, mano Pra apoiar o Bruno Clash aí E depois insere, GGzá. Só agora sim você pode fazer a zoeira E agora eu vou, vou ser maldoso, Rebola Ih, eu fui burro, aqui, abriu abrir uma caixa antes você ser maldoso, vou chegar junto lá no novo passe E vou quebrar tudo, rebola Tá louco, ó Tá Manda maluco, bala, vamos meu, lá então, hein ver se é bravo <risos> mesmo Caraca, vamos que vamos, moleque Tá maluco, 249, 10 patamares Partiu, já foi, mano Ah, moleque, ó lá, 10 patamares E agora é aquela hora, né De ir buscar o grande Vamos lá então, liberando Um a um aqui, os patamares E chegando aí no 30, bora Eita danado Chegamos o Ash, mano Reboleira Peguei o Ash, peguei o Ash Cê é louco, ó, cromático Agora eu vou bater no Shadow de Ash, hein Que isso, bora que bora então, hein Ó, já tá liberado, agora a gente vai botar ele aqui Pra mostrar pra galera Que beleza, hein, grande Ash, ó Ó que beleza, tá maluco, hein Cê é louco, mano Ó, é um quadradão, mano <risos> É uma lata de lixo Famosa lata de lixo Ó, oh, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui minhas, as minhas recompensas, né, que eu tenho pra abrir, as da temporada anterior, pra poder deixar ele no nível máximo. E aí a gente vai com ela no nível, nível máximo, beleza? Pera aí, vamos começar então. Partiu, preparar ele pro nível máximo, deixa eu ver se eu consigo, partiu hein Vamos lá, vamos subir um pouquinho eles aqui. Opa! Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, Acho que foi pro 8, foi até o 8 já. É 8? Opa! Aê! Ixi, já tá nível 9? Caraca! Já foi pro nível 9, já. Que beleza, mano, muito rápido! Vamos lá, vamos continuar aqui pra gente ver se a gente pega, então. Usa acessório, acessório, opa, acessório chegou, reboleira Calmante, faz uma forcinha pra sacomar se, se o marcador de fúria estiver cheio, o Ash recupera 2.500 pontos de saúde É isso aí, ó. top, top demais, top demais Vamos ver se eu consigo agora o poder estrela Deu sorte, hein? opa, achei, Rebola! tá maluco Carga de fúria ao acertar o adversário, seu ataque totalmente carregado O Ashe fica com mais, de ra mais raiva ainda Sua fúria aumenta em 100% Cê é louco, já foi Já foi Já tá nível máximo Só lá Tá maluco, já tô full Vamos lá, Ashe full então, pra eles Vamos jogar então, vamos testar qual que é Bora que bora então Vamos lá hein rapaziada Vamos ganhar hein mano isso é louco Opa, já abriu, já vi que abriu ali. Boa! Nossa, a bola não vai entrar do Shadow! Mano, rebola do céu. <risos> a bola não entrou, mano! Mano, Rebola do céu. Tudo calculado, pai. Eu quero dar. Tá Vassoureiro, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Pega é eles, ratinhos. Matei, matei. Ratinho. Ratinho. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai lá na área, vai lá na área. Chutei! Noo! Noo! Na moral, Rebola! Matei os dois, cê é louco, ó! Caraca! Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, não vai varrendo. Falar, é, tá maluco? Diga onde você vai que eu vou varrendo. Tá louco, só pra dar emoção, né, Rebola? Só pra da dar emoção, vocês, tá Só pra dar emoção. Como diria minha amiga Vikzeira, <risos> entretenimento da família brasileira. É isso. Bora mais uma, então, pra fechar com chave de ouro, hein? Bora que bora! Entretenimento garantido, hein? Só vamos, só vamos. Vamos que eu toca a vassoura pronta. Vai é varrendo, vai é varrendo, vai é varrendo, vai é varrendo. Matou! Olha. pra cá, Vamos lá. Demora muito. Vai cair a saúde Demora um pouquinho, parece. Não sei, não sei se eu não tô acostumado. Matando. Vou chutar aqui pra ver é se eles ruim. estouram com o bagulho. É. Olha lá, estourou? Não estourou! Ah, não quebra? Só estoura, mas não quebra. Matei. Ah, pouco tá com a outra start dando. saúde. Ah, mano. Nossa, mas o dano é forte, hein, mano. Pode vir, tem que vir. Vem que vem que vem quicando. Será um tá tá que acho que dá pra entrar ali, mano? Ai! Ai, caralho, bateu no bagulho. Aê, caraca, boa, mano. Você é louco, deu bom, hein? Deu bom. Agora é pra fechar com chave de ouro. Tá vindo, tá vindo. Não. Aí, tirei. Que isso? Meu time joga sozinho. Tá maluco, hein? Que isso? Não perco nunca mais na vida. Muito bom, rapaziada. Ó, vou continuar usando aqui o Homem Vassourinha do, do Molejo lá. E... Se você quiser acompanhar também, é twitch.tv barra brunoclash, mano. Estamos ao vivo agora. Mas é isso. Muito obrigado a vocês. Tamo junto. Já liberamos, já deixamos full. E agora é subir troféu. Então, partiu. Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Falou.